Oi gente, hoje a gente vai falar sobre a diferença entre renda fixa e renda variável. A renda fixa é um tipo de investimento que tu já sabe quanto que tu vai receber de juros no dia que tu contrata esse investimento. É legal a gente pensar nele como um contrato. Esse contrato ele define o quanto que a gente vai ganhar de juros, qual é o prazo de vencimento e se a gente vai poder ou não tirar esse dinheiro antes do prazo de vencimento. A maioria dos investimentos de renda fixa não permite que tu retire esse dinheiro antes do prazo de vencimento Mas existem alguns que permitem, que são o Tesouro Selic, os CDBs de liquidez diária e as contas digitais Já a renda variável, como o próprio nome diz, ela varia conforme o tempo E são diversos fatores que influenciam nesse tipo de investimento que pode fazer tu tanto perder como ganhar dinheiro Hoje as ações são o um investimento de renda variável mais conhecidos e mais utilizados mas a gente também tem os fundos de investimento, os fundos imobiliários, as criptomoedas como o Bitcoin, commodities como ouro e petróleo e tem mais alguns outros que a gente vai ver mais pra frente. Os investimentos de renda variável, eles não têm prazo de vencimento, mas eles também não definem o quanto que tu vai receber quando tu resgatar. E é por isso que eles se chamam variável. A gente não tem um controle sobre o lucro que a gente vai ter fazendo esse tipo de investimento. Então se tu não estudar e souber o que tu tá fazendo quando tu entra na renda variável, muito provavelmente tu vai acabar perdendo dinheiro. Antes de buscar outros investimentos, sejam eles de renda fixa ou variável, é muito importante que tu tenha já a tua reserva de emergência. Eu já tenho um vídeo aqui no TV que explica como fazer e onde guardar a tua reserva de emergência. Então dá uma olhada nele antes de começar a procurar outros investimentos. Se gostou desse vídeo, envia ele pra algum amigo teu. E a gente se vê no próximo. Valeu!